para giro, que tem uma coisa da cabeça mesmo, né, do giro, Minha cabeça, tu falou da cabeça lá dentro da cabeça, tu falando da cabeça aqui de fora. É, que, que ajuda nessa questão do giro, e que eu aprendi, acho que eu tinha uns 9 anos de idade, 10 anos de idade, que a gente bota aqui e vai fazer isso aqui. A mobilidade e a velocidade. Aprendi a fazer a uhum. cara. Uhum. E aí a gente usa pra dança contemporânea. Aí vem a gente dizer que o balé clássico não serve pra cá. para isso. Uhum. Ter estética não, né? Essa estética é uma outra estética, né? Mas tá lá a ópera dançando dançando batia. Já. Maravilhosamente. É isso, né? É não ter preconceito com as coisas, né? Não é que é ruim, que é bom, ai dança de salão, agora não vai fazer, porque vai chegar todo mundo assim na aula. Dá pra gente, se a gente entende o que o nosso corpo está fazendo, que tem que acessar para cada coisa, tá tudo certo. Então, assim, é, eu, o que eu dou aqui são pelos recursos que eu tenho através da minha história. Mas aí pode ter outros, tá? tem o Paulo aí que dá uma aula de danceira, que é de capoeira com dança contemporânea, que daí é, que daí é da história dele. Né? Aí cada um vai fazer a sua coisa. Então, assim, não tem essa de que isso serve, aquilo não serve. Tudo serve se a gente usar, se a gente souber usar, né? Ou se a gente descobrir como usar. É isso. <risos> Enfim. Vamos, a gente, vamos deixar por hoje assim, a aula. Vou dar só mais dois exercícios para a gente dar uma saltadinha. Tá? E dar um intervalo para voltar.